Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é o canal Preta e Power, eu sou a Ana Carolina e eu já vim compartilhar com vocês algumas dicas para desembaraçar o seu cabelo sem dor e sem quebra. Para começar, você nunca deve desembaraçar o seu cabelo quando ele estiver seco. O ideal é desembaraçar ele úmido ou molhado. Eu faço esse processo depois da lavagem na etapa de tratamento, então vou utilizar essa máscara. Enroladas da Embeleze, mas você pode escolher uma máscara que seja bem emoliente para te ajudar nesse processo. Apesar dela ser bem consistente, eu gosto do resultado dela no meu cabelo e sinto que ela ajuda muito no desembaraço. E eu gosto primeiro de aplicar máscara no cabelo todo para deixar ele mais molinho e já vai facilitando para quando eu for desembaraçar de fato. Depois eu divido o meu cabelo, é muito importante você dividir o cabelo para desembaraçar. Eu dividi em quatro partes, depois subdividi mais uma vez. Reparem que o negócio tava difícil nesse dia. E eu peguei uma mecha menor e fui desembaraçando com os dedos. Sempre desembaraçar com os dedos primeiro. Não economize produto para te ajudar nesse processo e sempre desembaraça com os dedos primeiro Porque você tem tato e você consegue sentir como é que tá seu cabelo E não vai fazer um movimento que cause uma quebra desnecessária dele Então eu desembaraço bastante com os dedos Tem gente que se embaraça só com os dedos Eu fiz assim por um longo tempo, porém depois eu senti que não tava sendo tão eficiente E adotei um acessório para me ajudar nesse processo, que é essa minha escovinha Depois que eu sinto que já tá 100%, eu vou e passo a minha escovinha, se ela permitir, né? E o sentido de uso do seu acessório, que pode ser uma escova ou um pente, é sempre das pontas pra raiz. Tá? Das pontas em direção ao comprimento e raiz, porque você trazer um nó... Da raiz para as pontas vai prejudicar o seu cabelo e vai causar uma quebra Então você sempre começa de baixo para cima E assim você evita muito a quebra do seu cabelo Como eu falei para vocês, eu faço o é, desembaraço quando eu estou hidratando Depois do shampoo, então eu aproveito e luvo bastante nesse momento Quando eu sinto que meu cabelo já tá 100% desembaraçado, eu prendo em twists, porque meu cabelo embaraça muito rápido. Então, mantendo no twist, com certeza meu cabelo vai continuar desembaraçado e vai facilitar muito na etapa de finalização. Tá? Só repassando os passos para o desembaraço de sucesso. Cabelo úmido, Utilize um produto para te ajudar nesse processo... Primeiro desembarace com os dedos, depois use opcionalmente um acessório para te ajudar, como eu estou usando a minha escovinha, e depois prenda em twist para garantir que seu cabelo vai se manter desembaraçado até o final do processo, né? que é a finalização. Esse dia foi muito interessante porque meu cabelo estava muitíssimo embaraçado, então eu mostro para vocês que com paciência a gente consegue fazer um trabalho legal sem sentir dor e sem quebrar os cabelos. Então eu vou desembaraçando primeiro com os dedos, tirando os nozinhos e depois eu passo a minha escova. E é isso, gente. Faço esse processo no cabelo inteiro. E depois é só continuar normalmente com a minha rotina, que nesse caso era condicionar e finalizar. Considerando o quão embaraçado meu cabelo estava, eu achei que eu perdi muito pouco cabelo e isso mostra que com paciência e dedicação a gente consegue desembaraçar sem perder muito cabelo e sem sofrer. E esse é o resultado do meu cabelo já finalizado. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei para me ajudar. Se você é novo novo por aqui, se inscreve no canal, ative as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.